A um, a um, sabe. JF está piorando. Além das pulgas robô, enfrentará o inóspito terreno. Aí galera, entra nessa, vai o um bicho! Saudações internautas, seja bem-vindo, eu me chamo André e você está? Isso mesmo, no Obliterando Jogos, e hoje vamos continuar com TV Colosso, se você perdeu a parte anterior, é só conferir aqui no card e também na descrição do vídeo. E vamos em frente, que o show não pode parar. Esse jogo merecia um remake, assim como foi com Wonder Boy, outro jogo que já jogamos aqui no canal. E é isso aí, conseguimos! Concluída! Quem nunca ficou preso nessa fase de que atire a primeira pedra. Lembrando que o jogo original é o Asterix. Então, se desenvolvessem um remake desses jogos do Asterix para Master. É bem, provável que, é bem provável que algum fã liberasse um mod, assim como foi com o Wonderboy. Entendeu? Muito bom essa ideia. Pô, já pensou? Principalmente com esses problemas corrigidos. Eu tenho quase certeza que ficou faltando uma fase e um chefe nesse jogo. Pois é, eu tive que fazer isso aqui porque eu não tenho a mesma quantidade de fases. Espero que no Remake, eles corrijam isso. E aí, como é que foi assistir jogar TV Colosso? Daí eu te pergunto, como é que foi assistir jogar TV Colosso? Deixa aqui nos comentários. TV Colosso acabou em 1997. Mas você sabia que TV Colosso voltou? Sim, pois é. Eu também não sabia. Aqui no YouTube, na Play Kids Brasil. Então depois do vídeo, você pode conferir o link que eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo. E é isso aí, conseguimos de novo E agora Vamos para o bônus Tá aí outro problema, só Só a Priscila tem Duas fases bônus Tinha que ser a mesma quantidade de fases Para os dois Senão é injusto cara. Eu tenho a impressão que não coube no cartucho E agora vamos para uma parte aqui muito complicada. Que para vocês terem uma ideia, nem. Nem os caras das revistas sabiam como é que passava isso daqui. Eu lembro que eu peguei uma revista na época que ensinava errado como passava dessa parte, entendeu? Provavelmente eles nem descobriram como é que fazia isso. Para você conseguir a erva dessa fase, você precisa deixar passar reto. Esses inimigos que vem de baixo. E é basicamente isso, realmente não faz nenhum sentido. Na versão de Game Gear, é, é outra coisa bem distinta que você tem que fazer, e que faz muito mais sentido. Você tem que puxar três alavancas, e aí muda o local para onde a passagem te manda. É bizarro porque a, a passagem muda por causa disso. Eu fiquei preso nessa parte por muito tempo. Eu fiquei maluco quando eu descobri sozinho. E é isso aí, que beleza! <risos> Que maravilha! Já estamos quase lá. Eu disse isso no vídeo anterior, mas eu vou repetir. Esse foi o primeiro jogo do Master que eu joguei. Então ele tem uma, um valor muito importante, né? Eu lembro que era assim, terminava a TV Colosso, e aí passava os trapalhões. Ah, época de ouro, jamais esquecerei. Mas calma lá que ainda tem o final do vídeo. Esses jogos do Master merecem um remake, cada um deles. É, se eu tivesse os direitos, eu mesmo fazia isso. E agora vamos para o desafio supremo. Vai, vai, vai, vai, vai! Salve, Muito bem! Conseguimos! Vamos ver o final! Comente aqui embaixo como é que foi a sua experiência jogando esse jogo e assistindo a TV Colosso. Você pode comentar aqui embaixo que eu vou ler todos os comentários. De preparar uma festa para ninguém botar defeito. Eu já estou Então é isso. Muito obrigado por ter acompanhado essa série. Espero que vocês tenham gostado. Conto com sua presença no próximo vídeo. E até a próxima.